do século XIX, é crescente a utilização da borracha pelas indústrias europeia e norte-americana. Isso provoca uma corrida para a Amazônia brasileira. Milhares de imigrantes, principalmente do Nordeste, penetram a floresta e começam a trabalhar. Mas a produção ainda é pouca. Não atende à procura dos compradores internacionais. Eles querem cada vez mais borracha brasileira. Como exportador estou perdendo dinheiro Eu também, como fornecedor de mantimentos Tudo por falta de gente para extrair borracha O problema também é teu, Seringalista Como vamos resolvê-lo? É difícil trabalhar porque os índios atacam os seringueiros Que índio? Não resta quase nada o importante é que haja borracha quando os navios europeus chegarem. Vamos trazer os cearenses para a Amazônia. Trocam a seca pelo inferno verde. Pelo menos aqui, o que não falta é água. Um jeito mesmo é eu ir pro Amazonas. Tu acha? É muito longe e tem muito índio. Eu nunca errei um tiro. E lá não é o fim do mundo. Oh, vai... E voltar rico, né pai? Se não voltar rico, filho, pelo menos trago algum dinheirinho de lá. Então, vai com Deus. Pelo rio Amazonas e seus afluentes, barcos a vapor conhecidos como gaiolas, distribuem artigos europeus no comércio das cidades e nos barracões dos seringais. Navios rumam para a Europa carregados de borracha. Belém e Manaus vivem em anos dourados. Admira! Ah, como cresce esta cidade de Belém? Manaus também tem crescido muito hum, Mas realmente dá gosto ver os palacetes, avenidas e praças ajardinadas de Belém Pena que por elas passe tanto índio, caboclo, mendigo São bondes também ah, ah. E temos estrada de ferro Do porto de Belém Podemos embarcar para Pernambuco e Rio de Janeiro Pernambuco e Rio? Nem pensar Para mim, só Lisboa, Paris Mas Belém também tem ópera É como em Lisboa e Paris Vocês são nossos convidados para a ópera de hoje no Teatro da Paz Pergunte, mas não estás repetindo o vestido da ópera passada? Silêncio, bela O navio com meu novo guarda-roupa atrasou Problema de quem se veste em Paris Vai começar a ópera Nesse caso, <risos> o Rio tem suas vantagens Sim Jamais eu repetiria vestido de uma modista qualquer O que importa é que repetes como estás repetindo agora Repito sim, coisas especiais como este colar Encomendado também em Paris Desenho único no mundo E este anel de brilhante raríssimo Essas mulheres Quisera eu estar em melhor companhia no teatro Amazonas infinitamente superior a este casebre. Alto lá! A Paris Tropical, que é Belém, não tem nenhum casebre. A Paris Tropical não é Belém, é Manaus. É Belém! É Manaus! É Belém! É, Belém. é Manaus! Mas a borracha amazônica tem a face pobre do seringueiro. Ele se mata de trabalhar na prisão em que se transforma o seringal. O seringueiro novato é chamado de bravo. Pronto, seu bravo. Agora já tens com o que te manteres. Só falta me trazeres seringa. Seringa? Seringa, sim. Como aquilo ali. Pois é o que eu quero. Daqui a três meses, vens buscar mais mantimento. Seringa eu trago, sim. Mas de mantimento quase não vou precisar porque também sou agricultor. Sei plantar o de comer. Não vais plantar roça nenhuma. Vieste para extrair borracha e é o que vais fazer hum. Mas o senhor vende muito caro Desse hum. jeito não sobra dinheiro para minha família que ficou no Ceará Comprei caro, não hum. posso vender barato Olha aí, chegou o Mateiro Mateiro, diz a este bravo como é que é a lei por aqui Nenhum seringalista emprega seringueiro fugido de seringal <risos> Entendeste? E se um jagunço meu te pegar? O bravo tem que vencer o medo do índio e marcar sua estrada circular de até 200 seringueiras. Se o corte é raso, não sai leite. Se é fundo, pode matar a seringueira ou diminuir sua produção. Quando o leite é defumado, a borracha está pronta para ser entregue ao seringalista. Mas este sistema extrativista tem os dias contados. Não é possível! O senhor disse que estamos arruinados! Mas como? Caíram os preços da nossa borracha, agora é a vez da borracha do oriente Do oriente? Mas borracha não era só daqui, da Amazônia? Era, mas os ingleses levaram 70 mil sementes daqui do Tapajós para a Inglaterra E de lá para o Ceilão e a Malásia Era só o que faltava, e eu naquele meio de mato não sabia de nada E de que adiantaria saber? A produção total das seringueiras do Oriente, que já era três vezes maior do que a nossa, aumenta tanto que praticamente retira a borracha brasileira do mercado internacional. Cadê o governo? Não fez nem fará nada pela nossa borracha. Só dá desculpas. Falta dinheiro e os seringueiros estão de volta para as suas terras. Pior, agora o governo acusa a elite de incompetência para assumir um sistema agrícola. Nós é que pagamos a conta. Desamparada, a produção nacional de borracha cai sem parar. Com o fechamento de casas exportadoras e fornecedoras de Belém e Manaus e o abandono de seringais, as falências se sucedem no comércio. Quanto me dás por este colar e este anel? São franceses autênticos! Criação exclusiva! Desenho único no mundo! É escondido de mim! Empenhando minhas joias, hein? Que vergonha! Dá-me tudo de volta! Vim buscar mais mantimento. Resolvi ficar. Também! Não terias dinheiro para voltar? Já me acostumei a essa vida A alegria da borracha passou Mas quem sabe um dia ela volta A Ford, companhia norte-americana de automóveis Empenhada na sua autossuficiência em produção de borracha para pneus Adquire em 1927 Extensa área às margens do rio Tapajós Onde constrói a Fordlândia Contrata muita gente para plantar seringueiras também em Belterra Mas a produção não foi a esperada Plantaram errado. Seringueira enfileirada não dá certo. Dá certo sim. Devem ter feito alguma asneira. O que houve foi oposição política ao projeto. Nem asneira, nem oposição. Um simples... Ah, ah, ah, ah, um simples fungo deu aos americanos um prejuízo de milhões de dólares e matou milhões de... Ah, ah, ah, de seringueiras. Que mal pergunte. Esse fungo também dá em nariz de gente? Engraçadinho. A indústria continua consumindo a borracha da Malásia quando estoura a Segunda Guerra Mundial. O Japão se aposta das principais regiões seringueiras da Ásia e complica a situação dos norte-americanos e seus aliados. E atenção! Brasil e Estados Unidos acabam de assinar acordo de produção de borracha, matéria-prima essencial à guerra. Não há mal que não traga um bem. O que é que o senhor acha? Pode ser que dê certo. O presidente Vargas vai reabrir seringais, sanear a região, melhorar o transporte, cuidar do abastecimento. Então. Dá mesmo pra gente se animar? Bem, já começou o recrutamento de nordestinos Serão soldados da borracha Combatentes da guerra Teu pai, até hoje não deu notícia Não sei se tá vivo ou morreu Se tu for, pode ter sumido também Mas vai, filho Eu vou, mãe O governo prometeu que a gente vai ser igual a soldado do exército Tu cresceu aprendendo que promessa não enche barriga Mas vai, Cadê o transporte e o abastecimento que não chega? E o remédio que era de graça? Já gastei o último tostão que eu tinha Eu também, só inocente feito agente vai em conversa de governo A produção dos seringais é insignificante E o problema dos exércitos aliados só se resolve com a descoberta da borracha sintética Terminada a guerra, em 1945, os migrantes protestam como podem. O governo prometeu que a gente ia ganhar igual aos soldados da Força Expedicionária Brasileira. E a gente perdido nesse fim de mundo... Nos anos 70, o governo militar pensa no progresso da Amazônia como um fator de segurança nacional e atrai agricultores sem terra, garimpeiros e grandes empresários com isenção de impostos. No Acre, esses empresários são chamados de paulistas. Os paulistas estão comprando milhões de hectares. Já iniciaram a expulsão de seringueiros e a derrubada da floresta para plantar capim. Só boi vive de capim. Floresta pra gente é vida O negócio dos paulistas não é gente É ouro, madeira, gado Pra eles a gente vale menos que bicho Índio então, vale menos ainda É de cortar o coração que andam fazendo com o índio Matam, tomam a terra, escravizam Temos que dar um jeito nos paulistas Certamente, vamos impedi-los de agir <risos> Se vocês se meterem a impedir, a gente desimpede. Quando eu prometo, cumpro. Prometi e vou derrubar a floresta. Quero ver quem me impede. Esse aí não está brincando. Já matou muita gente, hein? Mas não matou, nem matará a nossa ideia. Instala-se no Acre um verdadeiro clima de guerra. Seringueiros e suas famílias colocam-se diante de tratores, caminhões e motosserras, tentando impedir a derrubada da floresta. Entre esses trabalhadores se destaca Chico Mendes. Do sindicato de Chapuri. Triste mesmo é saber que isso vem do tempo do meu avô na ilha de Marajó. Há mais de 100 anos. No tempo do meu também, no Xingu. Meu pai viu muito disso no Solimões. Tem sido assim. Quando não é a malária, é o jagunço. Que não vai preso. O seringalista manda, o jagunço mata. E fica solto. Se descobrem, não julgam. Se julgam, não condenam. Se condenam, foge! Nesse episódio, você viu o fim do sonho do enriquecimento com a borracha e a destruição do meio ambiente da região amazônica. No próximo episódio, as lutas sociais e políticas nos dois governos do presidente Getúlio Dornelles Vargas.